O armamento alemão era melhor do que o nosso, é. e, sem dúvida. A nossa metralhadora fazia pá, pá, pá, pá, pá, pá. o dela e o deles faziam. Um... Eu fui para o exército com 18 anos como voluntário. Meu pai teve que autorizar. Eu tinha tirado um curso de radiotelegrafista. Radio no exército eu aprendi, porque eu pensei que ia só ficar dois anos. Quando eu saísse, tinha uma profissão. Quando Foi um dia, depois a gente fazia diversos ensaios, treinamentos. Entrava no navio e saía. Entrava e, de passado algum dia, saía. Até que um dia nós entramos não, não saímos mais, fomos embora para a Europa, para a Itália. Embarcamos em Nápoles. De Nápoles, nós fomos nas lanchas é, para Livorno, naquelas lanchas eu enjoei. Tiveram que me amarrar na lancha, porque eu vomitava muito e caía. Dois dos meus amigos morreram logo, porque onde nós pisávamos, estava tudo minado. Eu caí no buraco com as pernas no buraco, senão eu tinha continuado, estava morto. Eu pegou aqui, né, e torci o joelho, e a areia entrou aqui, né, não pegou nos olhos, pegasse os olhos tinha eu ficava cego. Sim. Na verdade eu passei um ano de medo. Eu tinha medo de andar, porque todo lugar estava minado. O Monte Castelo, na verdade, era uma montanha importante. Um alemão lá valia por 20 dos nossos, porque eles de cima, nós de baixo. Eu, por exemplo, levava um, um, um, uma caixa aqui, nas costas, com uma lanterna de 3 a 4 metros, muito frio. Nas montanhas a gente fica falta de ar. É igual o boi quando vai pro matador não sabe de nada, né? Igualzinho. Nós só, só subimos o castelo dia 21 de fevereiro de 1945, porque o castelo foi tentado quatro vezes. Ficaram era tudo calado, calado, tudo quieto. Você toma, mas não, não garante, porque os alemães perdiam o lugar quando eles pediam um lugar, eles contra-atacavam, eles voltavam. No dia 5 de maio, ela parou lá, mas na verdade ela terminou dia 8. Aí a gente pensava que ia ser uma coisa, né? Cada um chegou, vai para casa, mas nós fomos recebidos com muitas festas em todas as cidades do Brasil, foram muitas festas, muito luminário. Eu sou uma coisa que eu... Foi, até hoje não passo. Eu não passava em ponte sozinho, de olho aberto. Até hoje eu fecho os olhos e tenho que ser levado.